galera, Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal beleza? Galera, o seguinte é... Hoje eu vou fazer uma partida de Squad Battle aqui, E cara, vamos ver o que, que vai dar A gente está no FIFA 20, galera Lembrando, a gente não está mais no FIFA 19 o FIFA 19 é somente modo carreira E aqui a gente vai fazer Ultimate Team, galera FIFA 20, Squad Battle Eu já iniciei, tá ligado Para conseguir alavancar um pouco o time e tal e mesmo assim, ainda a gente toma um salve dos caras, velho. Bom, é o seguinte, galera. Se você já gostou do vídeo, se inscreve no canal. Ativa o sininho para todos para não perder nenhum vídeo, cara. E daí, tipo, você vai ser notificado de todos os vídeos. E isso é muito importante, cara. Porque assim você me ajuda. E, cara, consequentemente a gente interage aí e tal. Você dá risada e enfim. Mas comenta aí, cara. Comenta, curte, compartilha. Se inscreve no canal porque é bem importante. Você me ajuda demais com isso. Galera, seguinte, vamos lá então. A gente tem um adversário aqui com entrosamento 26, 66 de nota. Então quer dizer que ele tem 66 de, de classificação e 26 de entrosamento. Bom, esse aqui tem 81 de classificação e 58 de entrosamento. 94 de nota e 100 de entrosamento. 90 de nota e 74 de entrosamento. Esse cara aqui tá bem perto do que a gente tá, beleza? Só que no entrosamento nosso tá maior Então o dele tá maior num, um pouco na classificação Ok? Mas vamos, vamos jogar contra esse cara aqui, velho Eu quero ver A gente vai jogar no profissional Profissional aqui Né, velho? Profissional, né, velho? Profissional, ô, você tá louco? Vamos avançar aqui Beleza? Hoje vai ser a estreia do meu jogador, galera Do meia É, garoto ele é, Se eu não me engano é Senegal Deixa eu ver ele Esse daqui é o time adversário O cara tá jogando num 5 Num 4-3-3 Ok, então, né Vamos lá Galera, e a gente tem a obrigação de ganhar esse jogo Deixa eu ver como é que tá aqui Se tá tudo ok tudo bem, pessoal? Chegamos com um tempo bom aqui no Coliseum, Afonso Pérez. Estamos em Retaf, na Grande Madrid. Eu sou o Thiago Leifer, aqui ao meu lado, meu padrinho de casamento, meu brother, Caio Ribeiro. Teremos por aqui as emoções imprevisíveis das Squad Battles. Quero te ouvir antes da bola rolar, Caio a imprevisibilidade é o que mais me atrai nesse modo Squad Battles. Isso de não saber bem o que a outra pessoa pensou ao montar o elenco. Só joga bem quem tem variação de jogada. E assim vai jogar o time anfitrião. O time vem a campo montado num 4-4-2, bem básico. Esquema convencional, duas linhas de quatro. Não seria o meu esquema aqui no FIFA, Thiago. Mas claro que eu respeito a opção de cada um. Só espero que os meias mais centralizados mostrem qualidade na saída de jogo. Senão vai ser difícil armar o time. Acompanhou bem a jogada vamos lá, vamos e fez o corte. Vamos lá, vamos lá. Sem, sem crise, sem desespero. Podemos tomar um gol agora nessa altura. Do e aí outro Ótimo. time recupera a posse de bola. E essa é a escalação dos jogadores visitantes. O time vem a campo no 4-3-3, tradicional, ruim. com pontas bem abertas. Esquema Sem que voltou sombra. a ser muito usado nos últimos anos, Boa, por Barça, Real Esse Madrid cara, e outros é um grandes pedido, times de ponta. Gabriel Jesus, que interceptação, ótima leitura de jogo. E Temos Gabriel Jesus em campo, o que será que ele vai aprontar hoje, Caio o homem é oportunista, Tiagão. Um terror para os goleiros. Finaliza muito bem. Cruzou a bola para trás. Ah. Gol contra! Aquele erro que dói na alma do cidadão. Ah, não. Você muito bem, você Tem que levantar a cabeça, bem. né, Caioba? Tem muito jogo ainda pela frente, é. muitas coisas. Gol contra, Bora, acontece. acontece. Acontece. Acidente de trabalho. Já foi. Agora é deixar o erro para trás e continuar jogando. Um gol contra sempre mexe com o time. Vamos ver como é que eles vão reagir. hein, enfim. Marca, marca. Engatou a primeira, a segunda. Vamos que vamos. Precisão absoluta no desarme. Granel. Ah, perderam a bola Ó, o adversário, vai bem no corte, interrompe a jogada Ó o Garcia, cruzou na primeira trave E tudo isso aí não está valendo, impedimento marcado Vai ter gente reclamando por uma semana, mas já foi Raul Garcia Opa, seu ah, time é o outro O pé do cara, mano, você é louco Ele tem espaço para avançar na lateral, hein Dá pra jogar a bola na área Olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola O goleirão estava esperto E saiu para cortar o cruzamento Roubou a bola sem falta ele levanta a cabeça. Pode cruzar. E o goleiro sai para ficar com a bola nesse cruzamento. Solari. Yuri Tillemans. Está esquentando, né, galera? Primeiro jogo de hoje. Olha o que ele está aprontando por ali. Milagre do goleiro. Que linda ah, defesa. pula para fazer uma defesa magnífica. Esse daí é o meu goleiro. Aqui tem goleiro Escanteio para o meio da área. Passe ruim interceptação no meio do caminho. Boa chance para cruzar. A função da zaga é essa aí mesmo ó, destruir as jogadas. Faltou capricho perderam a bola. Tá indo pra cima. Dali pede o cruzamento, hein? O passe não chegou ao destino. Bom corte. E o jogo seguiu. Acertou o árbitro. Ele levou vantagem. Solari. Solari. E eles vão girando a bola. Uma organização. Tentou tirar o perigo, não conseguiu. Pegou, o goleiro mergulhou bonito para defender. Uma combinação de bom posicionamento é, que e elasticidade. Aí, Thiago, ah. mandou bem demais o goleirão. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Opa, preferiu a cobrança curta. Cruzou a bola para trás. Alaba. E a falta de bola acaba mudando de dono. Solari. Se ninguém chegar, eu falo para você desde 2013, ele vai avançando. Cruza logo. A zaga apareceu na hora certinha. Que perigo. Tem pressão na saída de bola. Simon. Gabriel, Gabriel Jesus. Jesus. Não enrola. Cruza logo. Chute de muito longe. O goleiro teve todo o tempo do mundo. O time já não está criando muitas chances. E ainda está desperdiçando as poucas que aparecem. Vai ser difícil empatar desse jeito. Granel. Raul Garcia. Todo mundo passando a bola direitinho. Tá bonito. eles a perdem é a sua. bola. Lá, né? Solari. Origi. E ele se manda pro ataque com a bola. Granel. Raul Garcia Gabriel Jesus Bola enfiada, pode ser perigosa Bola bloqueada no meio do caminho ah, Meu Deus do céu Escanteio para a área Nem vou me empolgar aqui porque o perigo já passou Simon Molineiro Granel Soares, Gabriel Jesus, passa interceptado, o adversário leu bem a jogada, o juizão apita e só tivemos um gol até aqui, ah, não acredito, time, não acredito nisso, cara, podemos perder para esses caras, tá louco? E o jogo recomeça a hora do Mas segundo tempo, ali, cara. o cara não está se aparecendo aí, Granel. Soares, Raul Garcia, Rubem Sobrino. Adivinhou o que adversário ia fazer, cortou o passe. Perim. Até agora a participação dele no jogo medíocre, né Caio? Ele entrou em campo no primeiro tempo, Thiago. Sério? Não está jogando nada hoje. Precisa acordar para ajudar o time a virar esse jogo. Borigi. Dani Ceballos. E aparece o goleiro para defender. Simon. Ruben Sobrino. Gabriel Jesus. O ataque começa a ser desenhado. Foi só elogiar perderam a bola. Solari, Boa, Gabriel Jesus. Dani Ceballos, uma grande chance para contra-atacar. Contra-ataque em andamento. Ele mandou a bola na primeira trave. Faltou capricho no cruzamento. O goleiro agradece. O passe não chegou ao destino. Bom forte. Polisite. Olha que belo passe errado para o adversário. A marcação falhou, passou fácil demais. Não dá para perder essa chance. Salva a pátria. Boa, Os caras bom ver, né? Cobrança para dentro da área. Escanteio na área, o goleirão socou a bola para longe. O time ganha no lateral por ali. Yuri Tillemans. Dani, cruzou a bola para trás, e aí tem gente passando vergonha, olha onde ele mandou essa bola. Tá ali de perto, ele tinha que ter feito melhor do que isso, faltou capricho nessa batida colocada. O técnico já conversa ali com alguém, o time visitante vai mexer. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Tem uma avenida para explorar ali na lateral. Mandou a bola para trás. Alaba lava. A lava. O goleiro se estica todo e defende. Simon. Granel. Gabriel Jesus. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. O time resolveu usar o banco de reservas. Yuri Tillemans, E eles perdem a bola. William José. E ele se manda para ataque com a bola. Passe bem interceptado. Entrou com vontade, mas pegou só a bola. O time pega a bola e a torcida acredita numa reação, mesmo perdendo por um gol nesse fim de jogo. O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. Vai, vai, vai. Rubem Neves. Aí dá, Foi embora pela linha de lado. 78, galera. A gente já essa Raul Garcia. Outro passe certo. Tá com uma média boa hoje. Os minutos vão passando. A emoção aumentando. Não tem nada resolvido por aqui. Que bola enfiada. E tá dentro da caixinha. Gol! Isso sobrou. O roteiro do jogo muda completamente. Um gol de empate que apareceu do nada no final. Gol achado, Tiagão. O time não vinha fazendo um bom jogo. Tem que comemorar muito esse empate. São mais nove minutos de tempo regulamentar. A lateral tá aberta, hein? Dá para explorar. Vem uma arrancada que pode ser perigosa. E ele manda o perigo para longe. Ruben Sobrino. Simon. Bola enfiada aqui, categoria. Perin salvou, a bola tá viva! Mais um passe certo para ele. A porcentagem de acerto está alta. Munhaim. Foi para cima, encarou. Cruzamento para o tumulto na área. Não cabeceou como queria, mandou em cima do goleiro. Falou tudo, Thiago. Ele não fez o contato que gostaria com a bola e ficou fácil para o goleirão. Munhaim. Rubem Neves. Bola pro gol! Bola mansinha, o goleiro ficou com ela. Entramos no último minuto, vai acabar o jogo. O time está fazendo de tudo para desempatar a partida, mas não foi desta vez. Aqui no FIFA vive, saindo gol no finalzinho. Vamos ficar de olho. O juiz encerra o tempo regulamentar e o drama conta. Vamos lá, provocação, galera. É essa partida. Nossa, meus jogadores estão no palo, cara. Deixa eu ver quem que dá pra mim colocar aqui. Cara, não tem como. Olha só. Os caras tão Morrendo, velho. Volante, meia central, domingos. Aqui, meia. Vou colocar um moçoró aqui, velho. Na zaga. Tem nenhum zagueiro ainda pra lá o árbitro autorizou e a bola está rolando na prorrogação ah o adversário estava ligado ali para interceptar o passe ah, meu Deus. James tá com bastante espaço para jogar pela lateral cruza logo a zaga bloqueia o cruzamento O time recupera a bola e bate para o ataque nesse fim de jogo. A torcida se anima. Tá indo para cima. Dividida e a bola está solta. Nossa. Vamos ver se o time consegue passar à frente do marcador com este escanteio. Decidiu cobrar o escanteio curto. Molineiro. Nicolás Domingues, Soares, Gabriel Jesus. Ele foi bem na roubada. Muniaim. Rubem Neve. Pegou mal demais. Deu de presente pro goleiro. E eu não sei se ele vai ter outra chance de tão perto. Tiagão, ele, ele perdeu viu, o gol. Ó, pai, não agora, pode galera. dizer que foi mérito do goleiro, não. não Adivinhou o que o adversário ia fazer. Cortou o passe. Ele tenta um passe por cima, por ali. Leu bem o adversário e fez o corte. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Tá com a bola e tem espaço para jogar pela lateral. Dali é só cruzar pra área. Olha a chance de gol. E ela bate na trave e vai pra fora. Seria um gol bonito, hein, Caio? Seria um golaço de voleio, Thiagão. Ele pegou na veia. Levou azar. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Muniain. Olha o desempate, é só fazer. O goleirão fica com ela e vamos caminhando agora para o segundo tempo da prorrogação. Hora do último capítulo desta novela. Começa o segundo tempo da prorrogação. William José. Ali o passe no meio do caminho. Nossa, o passe saiu bem errado. Deu a bola de presente. James Munhaim Olha o adversário. Vai bem no corte e interrompe a jogada. Tá valendo tudo isso aí. Roubou a bola. A lava Munhaim William José O time pode sair em velocidade para o ataque O contra-ataque vai saindo Troca de passes para tentar envolver o adversário Gabriel Jesus Ruben Sobrino Grande visão de jogo. Poderia ser uma boa saída para o ataque, só poderia, não deu em nada. A bola vai para fora, é lateral. <Sos> Nicolás Domingues, ótima enfiada de bola. Mandou na segunda trave. Afasta mal a defesa, tem perigo ainda. Tem um James Munhaim Tem uma avenida na lateral do campo Estamos nos momentos finais Eles conseguiram uma ótima chance Para vencer o jogo E a bola sobrou fácil para o goleiro Vai pintar ataque perigoso. O jogo vai para os pênaltis e é hora dos mais experientes. E ele tem a responsabilidade de abrir a disputa de pênaltis. Vamos ver no que dá. Errou! O que, que aconteceu, Caio? Ele já partiu para a bola sem confiança, Thiago. E que mico! Errou a cavadinha! E agora a crítica é toda em cima dele. Pra que bater desse jeito? isolou, cobrança horrível e tá na caixinha rasteira no canto e ele acabou batendo um tiro de meta, jogou longe nossa, e tá lá, que gol se essa bola não entrar, terminou o jogo fácil, Olha, perder um jogo vai, nos cara. pênaltis depois de tanto equilíbrio em campo. Que raiva, galera. Fomos derrotados. Ficamos tanto pra ele e fomos derrotados. Muito ah. felizmente perdidos. Infelizmente, não foi dessa vez. Mas galera, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Dá aquele curtir pra ajudar a gente aí. E segue nas redes sociais que é muito importante. Lá eu falo tudo. Então, é principal do canal, beleza? E não esquece de interagir aí, galera. Comentar o que, que você achou do jogo, o que você achou do vídeo. E é nóis, mano. Fica ligado que logo eu vou vir com o draft aqui pra vocês também. Alguns, algum, tipo, alguns episódios e tal, porque vão sempre intercalando. Conseguir um end, para coisas, e tal, pra poder fazer draft, essas coisas assim. Beleza, galera? Se quiser, me segue nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Não tá? tava esquecendo disso daí. Beleza? E eu vou indo nessa sol valeu até mais e fui